eiserne Jugend! Meine Freunde, wir haben das Glück in einer großen Zeit zu leben. Schwert mit Ehre zurück in die Scheide gesteckt. Mit einem eisernen Kreuz, an der vor Stolz geschwelten Brust. Unsere Zukunft, die Zukunft Deutschlands, liegt in den Händen seiner größten Generation. Wir demo down Krieg ist wie ein Schachspiel. Es geht niemals um den Einzelnen, sondern immer nur um das Gesamte. Raus in den Kampf. Für Kaiser, Gott und Vaterland. O ano de 2022 não foi muito produtivo para quem gosta de bons filmes comprometidos com o entretenimento. Um cenário tão desolador quanto o único filme digno que havia encontrado, Gold. Mas de forma surpreendente, com o um ano já caminhando para o fim, um filmaço de guerra foi entregue pela Netflix. Finalmente algo de altíssima qualidade, deixando de lado a onda ideológica contemporânea para entregar o fenomenal Nada de Novo no front. Os filmes de guerra são elementos cada vez mais raros sendo muito difícil encontrar obras viscerais impactantes que ficam na memória, como os icônicos O Resgate do Soldado Ryan, Nascido para Matar, Apocalipse Now, 1917, entre outros tantos clássicos, mas até relógio parado a certa hora em algum momento do dia. E dessa vez a Netflix, superando minhas expectativas, entregou uma superprodução alemã, riquíssima em conteúdo e com um plano de fundo histórico digno de grandes clássicos. Nada de Novo no fronte de 2022 é uma nova adaptação do romance homônimo lançado no final dos anos 20, um livro que tornou-se best-seller em seu país, expandindo seu sucesso para o escopo mundial, tornando-se uma das obras alemãs mais impactantes e famosas da história. O sucesso foi tamanho que, no ano seguinte ao seu lançamento, recebeu uma adaptação para os cinemas, dando origem a uma superprodução, sucesso absoluto de bilheterias que ainda venceu o Oscar em duas categorias, quando as estatuetas ainda tinham algum valor. Posteriormente, em 79, o livro ganhou também outra adaptação para a TV, mas uma produção bem mais modesta e pouco lembrada. Mas o que torna esse livro tão especial para ser adaptado? de forma fulminante após seu lançamento e ainda gerar outra superprodução quase um século após sua publicação. O livro de Erick Maria Remarque foi lançado originalmente em 1929, mostrando a história de um jovem alemão motivado e doutrinado pelo sistema escolar prussiano, se alistando como voluntário para a guerra acompanhado de seus colegas de classe, almejando a glória das batalhas com entusiasmo de quem sofreu lavagem cerebral por toda a juventude, mas que se torna uma massa zumbificada de carne ao conviver com os terrores das trincheiras. O livro reverberou por todo o mundo ocidental por trazer a perspectiva de um soldado inimigo, apresentando uma realidade crua e nefasta, mostrando as terríveis nuances do que era ser um peão nas insalubres trincheiras da frente de guerra. Entregando um realismo que transcendia os materiais propagandistas idealizados que circulavam. A realidade da guerra era quase uma exclusividade na mente dos veteranos. O que se chegava às grandes massas eram apenas distorções idealizadas com heroísmo e grandes epopeias. O autor utilizou sua experiência em campo de batalha e transformação para expor ao mundo a impactante realidade do que ocorre nas batalhas A representação negativa do militarismo alemão e dos ideais vazios da guerra foram suficientes para que posteriormente fosse alvo da perseguição nazista com seu autor tendo que fugir e viver no exílio para escapar da força. A obra tornou-se um marco na história, servindo de registro histórico pela experiência real retratada, sendo até hoje a principal referência quando se fala de ambientação na Guerra de Trincheiras. No final de 2022, a Netflix lançou uma nova adaptação dessa história, uma excelente superprodução que honra o legado do livro ao entregar um roteiro fiel que traduz cada uma das minúcias da escrita original, mostrando que na guerra, as coisas mais simples também ilustram o fardo de se estar numa lamacenta trincheira junto aos ratos sobre constantes bombardeiros. Somos expostos a detalhes deixados de lado nos relatos heróicos, exemplificando como a privação do sono, água insalubre, ausência de comida, esgotamento físico e distúrbios mentais, podem ser tão aterrorizantes quanto blindados cruzando as fronteiras sobre a sua cabeça. Aqui temos uma jornada de transformação de um jovem idealista cheio de entusiasmo num homem apático, indiferente às desgraças que o circundam, com toda a sua virilidade e energia exauridas. Nada de Novo no Front é um filme pesado e violento com uma execução digna dos grandes clássicos, mostrando sem nenhum pudor a indiferença e psicopatia desenvolvida nos soldados. As cenas de batalhas são épicas, representando o caos sanguinolento da Terra de Ninguém com maestria. Mesmo tomando algumas liberdades criativas, outro grande destaque é o conteúdo histórico do filme. Em Deus, não Retratando os bastidores do que viria a ser a rendição alemã e o Tratado de Versalhes, que resultou num saque organizado das commodities do país, deixando para trás uma moeda colapsada e uma economia em ruínas um dos principais fatores que levaram à ascensão do nacionalsocialismo e eclosão da Segunda Guerra Mundial. Mesmo não estando presente no livro, são inserções que enriquecem a ambientação histórica e ressaltam o ressentimento francês pela humilhação na última guerra franco-prussiana. <tos> Todos esses atributos tornam esse um filme indispensável. Uma experiência única e digna de apreciação, que recomendo sem medo de errar, principalmente nesse período de escassez e censura no meio criativo. Uma obra que te fará refletir sobre o ser humano que abre mão de sua individualidade seduzido por coletivismo, para viver em meio à barbárie como uma peça de xadrez descartável. Se gostou do conteúdo, deixa o like e compartilha. Nos vemos na próxima.